Você é discípulo de Jesus Porque eu vejo Deus na tua face Porque eu vejo que tu tem um coração muito sincero Isso é bom E quando você está bem, você está bem, quando você está mal você Não consegue te passar Parece o coração de Davi E Deus vai dizer O que o ponho em nenhum tempo de almoçar ele É chegado Eu via como se fosse uma menina E uma criança E Deus pegava uma criança a Menina algum dia? Não. Porque eu estou vendo uma criança e uma menina. Eu estou vendo uma menina e uma criança. Na verdade, é uma criança e uma menina. Minha filha? Você tem é filha? É. A Deus. Quantos anos ela tem? Tem 13 anos. Ah? 13. Eu vim engraçado que a menina, Deus pegava e começava a almoçar. Ela. E quando Deus estava dizendo, eu usei essa criança para ser a tua estrada. O que mais se prendia com a mão era ela Só que piora é que eles não conseguem mais viver mesmo. Você sabe o que eu estou falando? Deus está dizendo assim Ela vai ser uma grande levinha da minha casa para você vai ser um grande profeta O um grande profeta Deus abençoe o povo da Maranata Como é que você conhece essa igreja aqui? E como é que você conhece ela aqui? Pela internet? Mas se o diabo se levantou. Se eu passo em vida, um por que está? Porque você tem filha? Eu lembro no você, você tem filha, filho, na, na que ser filho e filho. Está a árvore? Não está É que você é Deus. Então, quando você é profeta Deus, vai você olhar para alguém que você não conhece e passa a conhecer a vida toda. Porque Deus vai entrar numa família que se atende por nome de Jacques para quebrar uma maldição e vai fazer honra para ti, viu? Quem é essa minha? A tua família toda? Aí Deus falou assim para mim: que viu? tem gente chorando. Eu sou hoje é noite eu vou levantar profetas profeta Vai vir para ele aleluia, aleluia. E a senhora vai interceder Sabe por quê? Porque a senhora tem tomar um chá tão grande Que a senhora pensou que ela é uma terra Hã? <risos> E o que dá muito tempo Na semana você e passou Eu vi como se o médico pegasse Alguém chegasse e falasse assim Ó, leva para o médico Eu vi como se o médico chegasse com a notícia tem que assim Ó, infartou Porque a sensação que você tem foi de fato Foi o que Olha que Marta morreu. Meu Deus, Só que eu vejo como se Deus tivesse mal de Marta. Eu vejo como se fosse o Marta. Deus lembrou a mal do maldição. E Deus nossa, diga para a minha selva. Que o abraço que ela vai dar. Eu vou quebrar uma maldição para restaurar a saúde dela. Lá para a edusão, na tua cama de prédio O nome é que que está o a da Biosébica E Deus vai falou mais. Deus falou Quando eu tá trago a almoção, uma pessoa fica Irreconhecível Bem, Irreconhecível Quando você abraçar ele Ninguém vai reconhecer mais O que eu vou fazer Na vida dele Pelo amor, graças dele